E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, hoje finalmente vamos pra aquela, aquela série de vídeos que eu falei que eu iria fazer com vocês usando isso daqui ó o baralho oficial das cartas do Clash Royale. E, manos, vamos fazer igual a gente tinha falado. Vamos tirar aqui todas as cartinhas do nosso baralho. Lembrando aqui, ó, que se você, você não viu, né, aquele vídeo que eu mostrei os meus presentes, um dos meus presentes eram essas, essas cartas aqui do, do Clash Royale que a gente ganhou lá no torneio. E o emojizinho pra, se caso eu perder... <risos> Se caso eu perder, mano, mas olha só, temos aqui o, o Mago de Gelo, a Princesa, que são as cartas lendárias, Tá dando um reflexo, né? Mas enfim, temos as cartas raras, comuns, épicas, temos todas as cartas aqui, então o que, que a gente vai fazer? Eu vou embaralhar com vocês e vou pegar oito cartas para montar um deck totalmente aleatório e aí que que eu vou fazer mano eu vou eu vou jogar com esse deck na arena lendária e vou também tô embaralhando aqui ó e vou também depois jogar é com a galera do clã né porque provavelmente eu vou perder <risos> provavelmente eu vou perder na arena lendária então eu preciso levar uma vitória para casa então deixa eu embaralhar aqui. Tá difícil de embaralhar. Ele é bem grosso. Bem grossa as cartas, mano. Então, vamos lá. Embaralha. Ixi, não tá dando muito certo não, hein, cara. Aí, embaralhar. Caramba. Aí. Embaralhou. Cortou. Embaralhou bastante. Carai. <risos> vamos lá. E agora, galera, vamos pegar aqui... Oito cartas aleatórias, tá? Então eu vou pegar com vocês aqui, eu vou cortar o baralho no meio. Vou pegar a partir do meio aqui. E vamos pegar a primeira carta do nosso deck, é... O canhão, beleza. Temos o canhão montado. A segunda carta do nosso deck... peca Show! Primeira carta épica do, do... Até agora tá bem. O canhão, peca Terceira carta... Bomber, beleza. Até agora estamos montando um deck, beleza. Não tá um deck muito ruim. Golem, nossa, mano, Golem e Peca em um deck, cara, vai vendo a merda, olha a merda, e Poison, beleza, que é o feitiço de veneno, temos já uma, duas, três, quatro, cinco cartas, e por incrível que pareça foi uma comum, uma épica, uma comum, uma épica, uma comum, e agora uma épica, caralho, mano, <risos> um espelho, beleza, caralho, foi uma comum, uma épica, uma comum, uma épica, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, faltam duas, só falta vir uma comum agora, peraí, Princesa, boa Princesa, princesinha Falta a última carta, então Eu não embaralhei tão bem, né? Vocês viram que eu não embaralhei tão bem tá. O Príncipe das Trevas Beleza, então temos o nosso deck montado Deixa eu mostrar pra vocês Essas aqui foram as cartas selecionadas Temos aqui o Canhão A Peca, O Bomber, que é o Bombardeiro O Golem O Feitiço de Veneno o espelho, a princesinha e o príncipe das trevas, esse foi o meu deck, agora vamos lá no Clash Royale, vamos, vamos lá montar esse deck, vamos, vem comigo, vamos montar o deck aqui, já estou com tudo preparado, vem aqui então, vamos montar o, o golem e o feitiço de veneno já está no deck, a princesa já está no deck, a gente precisa colocar aqui então o bombardeiro, o que mais que a gente tem no nosso deck? A gente tem o canhão, tem a peca, deixa eu ver. O canhão, beleza. A parte de cima já tá pronta. E a peca, beleza. E qual que faltava, manos? Qual que faltava? O príncipe das trevas, isso. O príncipe das trevas, que é o último, o, o último aqui. Beleza. E falta uma carta. Uma carta, uma carta que eu não lembro qual é. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Tem a peca tem a peca Tem o canhão, tem o canhão Ah, o espelho, falta o espelho Vamos pegar o espelho E temos o nosso deck muito louco Aleatório, montado Vamos pra uma batalha na Arena Lendária Vem comigo, vamos batalhar E ver de qual que é Manos, desejem-me sorte, desejem-me sorte O cara aí do clã PH Aliança, não é o clã do Bruno Mas vamos ver o que a gente consegue Eu vou tentar jogar safe, né Vou jogar seguro aqui pra não... Não perder muito rápido, mano. Porque esse deck é muito doido. O deck ficou bem caro, né? Com cartas bem caras. Então a gente tem que colocar o Príncipe das Trevas para bater de frente ali com aquele Mago de Gelo. Vamos ver, vamos ver. Pancadeira. Pum, beleza. Show de bola. Princesinha, o cara tá economizando demais ali. Não sei o que esse cara tá fazendo. Princesinha e vamos lá, ixi, matou minha princesa mas eu tenho outra, ah, burro burro, colocou perto de mais um mago, cara, nossa que vacilo, foi mal galera, vacilo vacilei rude, vacilei rude colocar um feitiço de veneno aqui não, vou colocar o golem aqui no fundão golem nível 5, como vocês viram aí já, pelo vídeo do pelo vídeo do como é que chama o vídeo mesmo? é abrindo baús na arena lendária, isso mesmo caramba, eu demorei meia hora <risos> golem nível 5, olha só, cara, como você é audacioso, veio com um peca do outro lado, e eu vou colocar minha, ova, oh, maldito congelou tudo ali cara meu golem tá penetrando ali mas a minha, minha princesa já morreu vou colocar um feitiço de veneno aqui, cara, quase perdi a torre já, velho, puta que pariu matei o mago de gelo do cara, mas mesmo assim, mano do céu Mano! Dei um danozinho ali na torre do cara, mas o cara meteu o pipoco aqui com a, com a mosqueteira dele também. O último minuto vai ser decisivo aqui, Igor. Meu deck é bem pesado, bem grandão, assim, bem cartas bem é, pesadas. Vou colocar o peca aqui, mano. Quero te matar com um golpe só, seu maldito. Ah, não, velho. Perdi minha torre. Perdi de cá também. Meu Deus! Que vacilo! Mano, eu não, sou, eu não presto pra jogar. Eu com certeza não presto pra jogar narrando, velho. Com certeza não. Porra, bicho. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, príncipe das trevas. Boa, moleque. Boa, moleque. Vai, PECA! Boa, moleque. Não, caralho, não. Não. <risos> não. Mata esse porco maldito. Nossa, mano. Caralho. Caralho, o cara tá vindo com tudo pra cima de mim. O cara tá vindo com tudo pra cima de mim. Coloca as feitiços de veneno. Meu Deus do céu. Maldito, cara. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Mano, caralho. Esse cara tem tanta carta, bicho. Porra. Olha isso, velho. Puta que pariu, seu desgramado. Mano, cara. Não, velho. O cara era nível 10. Foi difícil. Foi muito foda. Foi muito. Deck muito ruim. Deck muito foda. <risos> Mano, e olha, olha que eu dei sorte que esse cara não tinha nada aéreo. Se ele tivesse alguma coisa aérea, eu tava morto. Mas eu tinha o feitiço de veneno. Eu joguei mal, joguei mal. Joguei bem mal, na verdade. Errei coisas assim, ridículas. E vamos ver se tem alguém aqui que quer me derrotar. Perdi aqui bastante troféu na Arena Lendária. Ai, meu Deus, vou ter que recuperar. Mas enfim. Quase consegui levar duas torres do cara, que é nível 10. Vamos ver se tem alguém no clã aqui pra jogar comigo agora. E vamos ver aí o que, que a gente consegue. Se a gente consegue ganhar pelo menos a galera do clã. Infelizmente, né? A gente vai ficar nível 8, então a nossa vantagem não vai ser tão grande assim. Mas vamos ver se a gente consegue ganhar na habilidade. Ninguém online, cara. Ninguém online, na moral. Aí, alguém foi. O Nero de Leon. Bora, mano. Vamos ver o que, que dá. Boa sorte aí, Nero. Valeu pela sua boa sorte. E vamos colossar. colossar. <risos> vamos começar com a pequinha aqui do lado direito. Temos aqui uma, um, um extra de elixir bem razoável. Então vamos de boas. Ele vai ter que colocar alguma coisa para defender a minha peca. E eu vou esperar o cara colocar alguma coisa. Hum, seu maldito. Encara meu golem então. Encara meu golem então. E ele veio com um mago de gelo ali, hein, cara. Caralho, moleque. Minha peca tá sendo aniquilada. Meu golem pelo menos penetrou bem ali. Vai golemzão! Coloquei bombardeiro ali para ir dando um dano legal ali naquela Valkyria. Colocar esse canhão para matar aquele Mago de Gelo. E até agora eu fiquei com uma leve vantagem. Uma leve vantagem no quesito de Elixir. E eu dei um pouquinho, mesmo que mísero dano na Torre do Nero. Vamos ver aí o que, que a gente consegue. Ahn... Tá difícil, cara, combater com esse deck. É um deck muito caro. Eu nem olhei quanto que é o custo médio desse deck. Vamos dar uma olhada logo, logo. E ele... Caralho, des, des, desapercebi ele por um minuto. O cara já veio ali colocar dois príncipes. Vamos ver o que, é que você faz. Mano... veio o Valkyrie. Caramba, ah, beleza. Consegui matar o Morteiro, que o Morteiro é uma carta muito chata, mano. Vai, vai, vai. mata mata, mata, não! Não, perdi minha, minha princesa, cara. Tomei um dano ali na minha torre. No último minuto, ele vai, to vai, vai, vai tomar pressão, mano. Vai tomar pressão. Vou colocar Golem e Pekka junto. Vamos ver o que, que dá, velho. Só que vai ter que ser no último minuto, porque vai ficar caro demais esse ataque. Ele já tá vindo com... com eu vou colocar aqui o Golem, porque eu sei que ele vai colocar o... O, o Morteiro. Eu já sabia, eu já tava sentindo ali aquele Morteiro aparecendo. Vou colocar aqui, ó, um Feitiço de Veneno, cara. E agora, o que, que você vai fazer? Agora você não vai fazer nada. Eu tô juntando Elixir pra colocar o Minha peca e vamos peca Agora sim, Golem e peca juntos. Agora é treta. O Golem já tá morrendo, né, velho? Foda é isso. Coloquei Bombardeiro, coloquei agora Minha Princesa, ele gastou o feitiço de, de Bola de Fogo E minha peca já morreu de novo, mano. Mano! Dois Príncipes, dois Príncipes das Trevas Pra dar uma pressão E vou ter que colocar o feitiço de Veneno Porque aquele, aquele morteiro ali vai encher o saco, mano encheu o saco na verdade, não vai, já encheu e agora eu vou colocar o meu canhão para quebrar o canhão dele e posteriormente, ô oh, maldito vamos lá, vamos lá nos últimos 10 segundos vai acabar a partida? eu acho que não vai ter agora a morte súbita e eu acho que eu vou perder para deck de morteiro, maldito não, maldito Matou minhas duas princesas, cara. Ah, não. Caramba, deck de morteiro é o mais chato que tem, mano. Vou ter que me defender de alguma maneira. Alguma maneira. Alguma maneira. Vamos dar uma paralisada ali. Caralho, eu vou perder, mano. Mano, nossa, eu coloquei... Eu tô com algum, lugar... tô com algum problema de um lugar de colocar a princesa, maluco. Vai, caralho. Mano do céu nossa velho do céu meu deus 21 de vida falta 2 minutos e 15 cara eu não vou conseguir segurar o oh, maldito Nero mano esse deck não tá rolando vai ter mais uma batalha mais uma <risos> o Nero tá pensando que esse é o meu main deck né que é o meu deck normal de que eu uso no dia a dia vai mais alguém o G3000 vamos ver se a gente consegue ganhar do G3000 vamos tentar finalizar o vídeo de hoje com alguma vitória, cara. Porque tá foda, mano. Eu não consigo ganhar nada com esse deck muito pesado. E mais uma vez eu esqueci de ver quanto que é o custo médio desse deck. Uh, como esse gordinho é burro. Vai, príncipe das trevas. Vai. Mata essa, mata essa mosqueteira. Mata a mosqueteira. Boa, moleque. Vem aqui. Porquinho. Porquinho. Caralho, o porquinho não veio no meu canhão, cara. Defender com a princesinha, porque eu não tenho mais nada pra defender essa horda de servos. Pum. Nossa, mesmo assim tomei um dano legal. Esse espelho tá tão aleatório nesse deck, cara. Pra que, que eu teria esse espelho nesse deck, velho? Vai, vai, vai, vai, moleque, vai, vai, vai, vai, moleque, vai, vai. Oh meu Deus. Lá vem o porquinho, hein? Lá vem o porquinho. Tô sentindo o porquinho. Tá vindo aí. Barrar esse bebê dragão aqui por alguns minutos. Mas eu tenho um espelho que agora vai me ajudar a defender o porquinho que está vindo por aí. E... Ah, ele não vai colocar o porquinho agora porque na hora que ele viu que eu coloquei o meu canhão, não vale, não vale a pena ele colocar o, o corredor agora, né, mano? Vamos colocar a princesinha aqui pra dar uma... Ixi, caralho. Agora ferrou, hein? Agora ferrou, hein, compadre? Agora ferrou, hein, compadre. Príncipe contra príncipe. Matei, ganhei a batalha. E vou agora com meu príncipe de novo. Mano, o lance é jogar o príncipe, cara. Eu tô conseguindo bater na torre dos caras só com o príncipe. É a única maneira. Beleza. Uh, já veio o porquinho. Já veio o porquinho. colocar peca. Vai, peca, vai, peca. Não. Não, porquinho. Não, maldito. Mata esse porco. Mata o porco aí, carai. <risos> Vai, vai, vai, vai, golemzão Golemzão, pancada Prepara o feitiço, uh, maldito Vamos colocar feitiço de veneno, feitiço de veneno Vamos, feitiço de veneno Vai, vai, vai, golem, vai, golem, vai Vai, golem, vai, vai, golem, vai Vai! Carai, mano Nunca esqueci de colocar o um não perturbe aqui Não, mano Vai, vai, Uh! Consegui Vem, porquinho Tem dois canhão para você, porquinho Vem Não Defende! Defende! Uh, uh, uh, uh, 50 de vida! Vai, defende! Defende! Golem para defender. Golem para defender 5 4 3. Não, porquinho, já vi, porque Porquinho! Canhão! Boa, moleque, ganhamos uma! Para finalizar o vídeo bem, se você curtiu o deck aleatório, mano, eu tô tentando, tô tentando não, tô pensando em fazer um vídeo desse Toda semana, de um deck aleatório, pegando aqui as cartas de verdade, que a gente ganhou lá no torneio. Esse meu deck foi duas derrotas e uma vitória de três partidas. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Me ajuda bastante. Compartilha para os seus amigos para conhecerem o canal. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você achou que eu fui muito mal, se você achou que eu fui até bem. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários, eu tô lendo bastante e respondendo a galera. Muito obrigado a você que assistiu. Falou, um grande abraço do gordinho e até a próxima! É.